Hoje eu, eu quero com vocês eh, prestar uma homenagem aos advogados brasileiros. Estamos falando no meu livro de eh, repressão, resistência e, e a luta pela anistia. Temos que, como personagem desse livro, vários advogados e se empenharam né, na defesa de perseguidos e presos políticos. Destaco. A figura, aqui em São Paulo, de Edibal Pivetta, no Rio de Janeiro, do Modesto Silveira. A Romilda Noblar, esta já morta, o Modesto Silveira também, já morto. Na figura desses três personagens, eu quero homenagear a todos os advogados que se empenharam na luta pela resistência e na defesa de perseguidos e presos políticos. Luta essa que está no meu livro Resistência e Anistia, que precisa de você para terminar de ser editado. Estamos aí fazendo uma campanha através do Kickante. Você se inscreve e escolhe com quanto quer colaborar, podendo até ganhar outros livros para sua biblioteca, livros políticos editados pela Alameda. Então, conto com você, colabore para editar este livro que conta a história das lutas do povo brasileiro e daqueles que defenderam essa luta da justiça.